Dentro do projeto SUS Atenção Básica, uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Santa Catarina, surgiu a demanda de criarmos um aplicativo Android para atenção domiciliar. Nossa maior preocupação durante a concepção do aplicativo Atenção Domiciliar foi em transmitir a melhor experiência possível para o usuário final, neste caso, os profissionais das equipes de saúde. Sabíamos que as equipes de saúde atenderiam cidadãos em suas residências, portanto, estariam expostas a situações adversas. Por isso, a necessidade do sistema ser fácil e simples de utilizar. Junto com a equipe de design, nós da equipe de desenvolvimento, buscamos entregar uma ferramenta que efetivamente auxilia os profissionais de saúde. A equipe trabalhou unida para atingir este objetivo. Como o aplicativo pertence ao programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, optamos em preservar sua identidade visual, combinada às interfaces da plataforma Android, apresentando assim um design limpo e intuitivo. O desafio de desenvolver um aplicativo de impacto nacional foi determinante para motivar a equipe a trabalhar com sinergia. Nossa equipe de testes teve como objetivo simular a realidade dos profissionais de saúde vivenciam no atendimento. Com esta prática, testamos as ações e as funcionalidades que compõem o atendimento e o histórico do cidadão. Abordamos questões técnicas, funcionais e cognitivas dos fluxos de trabalho, e se essas estão compatíveis com o propósito da atenção domiciliar. Acreditamos assim que o aplicativo está pronto para uso em todo o Brasil.